Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste segundo domingo do tempo comum A figura central do evangelho é João Batista João Batista, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor O precursor de Jesus João Batista, ele não quer aparecer mas ele aponta para outro, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele também não se considera digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Então São João Batista veio ser o precursor de Jesus e tornou Jesus conhecido, preparando os seus caminhos. Nós na história da igreja temos modelos de pessoas que também entregaram a sua vida para testemunhar Jesus, não a si mesmos, mas aquele que fez eles serem aquilo que era. Entre essas pessoas, exemplos de testemunhos nítidos são São Francisco e Santa Clara de Assis, exemplos extraordinários. São Francisco ele é descrito pelos biógrafos como um alter Cristus, um outro Cristo, porque no final da sua vida não enxergava mais nele o filho de Pedro Bernardone, mas sim um outro Cristo. Ele morreu com as marcas da cruz de Cristo no seu próprio corpo. Ele morreu estigmatizado. Ele carregou em si as marcas do crucificado Então foi reconhecido como alguém Que testemunhou de forma extraordinária O caminho de Jesus, a vida de Jesus São Francisco escreve em uma de suas cartas A todos os frades dizendo o seguinte Foi para isso que vos enviou ao mundo inteiro Para dar testemunho de sua voz por vossa palavra e vossas obras, fazendo saber a todos que ninguém é todo poderoso senão ele. Nós temos essa vocação de ser a voz de Deus e torná-lo conhecido no mundo, como o foi João Batista. Cada cristão, cada comunidade tem essa bonita vocação de tornar Deus conhecido no mundo, o autor de toda a história. A vocação de anunciar esta grandeza de Deus no mundo é uma bela vocação de todos. E quanto mais Deus se torna conhecido, tanto mais também a humanidade se conhece, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Conhecer Deus significa conhecer a nossa identidade mais profunda.